E aí clã Chadão aqui de novo, a gente está voltando com o Cuphead a gente está fazendo gameplay da DLC da Delicious Last Course e vamos lá, hoje a gente vai testar uns equipamentos novos derrotar dois chefes e também mais duas peças de xadrez é a nossa canequinha a gente está jogando com a Senhorita Cálice né? para isso a gente está equipando o biscoito da tá? Relíquia vamos aqui direto no shopping vamos fazer compras As armas novas são essas três. O torcidinho, eu tiro rápido com uma estrutura arqueada para cima, a gente vai comprar, só para mostrar. o convergente, tiro perfurante em leque. E o que eu mais adoro é que o tiro certo, tiro reto com bom dano destrói esses projetos mirados mais fracos. Isso aqui é igual jogar no fácil. Tem aquele amuleto, mas a gente vai abordar ele no próximo vídeo. Bem, primeira coisa, vamos trocar aqui os tiros, tiro certo, e eu vou colocar aqui também o convergente, o super a gente usa o mesmo, mas primeiro aqui no, no iglu, gelaldo, o mago, furdunço nas neves, beleza, beleza, tá aí o mago das neves, a gente já vai usando esse aqui. Ele solta uns tarôs, os caras. É, bala isso aí, apareceu bastante aí no trailer. Já vai para a segunda fase, ele vira das neves. Tem as animações mais incríveis na minha opinião, de toda a DLC. muita cautela, não está usando nada, então, deu um deixo totalmente errado, já está passando para a última fase, a fase é meio enjoada, porque que essas plataformas tem dificuldade com as plataformas. A gente está usando esse tiro roubado. Né? Muito bem, tá muito bem. Não indo bem, tá tudo bem. Não tá vendo bem, não tá indo bem. Mudou de lado. Esse é o pior golpe disparado dele. Knockout, até que tranquilo, foi nossa segunda tentativa hoje Vamos ver nossa nota, eu acho que não foi grandes coisas, não foi nada, foi bem ruim, certo <risos> E a gente abre a segunda parte, obteve cubos de gelo doce, beleza Agora, o que a gente vai fazer? Vamos fazer uma peça, uma peça de xadrez. A gente já fez o peão e o cavalo. A gente vai fazer o bispo e a torre. Vamos lá. Class, now... Beleza, tá aí o bispo. Para acertar ele, você tem que apagar as velas e ir desviando aí dos guizos que ele solta Os guizos, eles te perseguem ai, ai, ai. estou usando a menina Cálice porque é muito versátil a movimentação dela Finalmente o último, a última fase dele. Ele é super rápido, o caute. Mas eu ainda acho ele mais fácil do que o cara da torre. As moedinhas e depois a gente volta. aí. Que legal, efeito de fundo. Vamos enfrentar agora o pessoal do avião, cachorros. Olha lá, já apareceu mais uma escada. Aqui tem um mistério, uma fase secreta. A gente vai, usar, vai mostrar para vocês como resolver isso no próximo vídeo. Vamos aqui nos ruivos do vento. Pegue a louça. Pegue a louça. Aqui. Era. Aí a cachorra. Menino Spike. Começa aí. Tirando ossos lateralmente. Olha Spike, ele lembra, ele lembra o cachorro de Spike. Lá no fundo apareceu o. É o aviãozinho jogando Mísseis, que são esses hidrantes Isso não tá bom não Quem derrota o avião aí aparece esses filhotes Jogando as letrinhas Se por acaso Você não derrotar eles, Você muda de fase E aí vai tipo uma, uma fase secreta né? Gente eu acho que é mais difícil. É ainda mais difícil. Ah, Tomamos dentro. Pior não, é? não tomar dano nessa, nessa fase. Porque agora a coisa fica boa. Muito sensacional. O fogão fica de ponta cabeça Oh! Conseguimos não ó. É difícil, é difícil Cada vez que gira, muda os comandos aqui. É um pesadelo nossa melhor nota até agora, nossa gameplay com umas notas horríveis agora a gente completa aí, fazendo, fechando o trajeto, que tivemos o abacaxi lá. bem, vamos fazer a última, última peça do vídeo de hoje, para não ficar muito longo vai derrotar a torre, vou mostrar com vocês como derrotar, né? A maneira mais rápida Está aí a isso oh, sonhando com a vetboop, se ela fosse uma bilhotina E vai soltando essas cabeças, você tem que jogar as cabeças nele Inicialmente é mais fácil, porque não tem nada embaixo, mas agora já começam a sair umas agulhas Dá para aproveitar bem, para várias vezes, resetando o pulo. É um jeito de a gente fazer Não deu muito certo agora Mas dá para acumular várias instâncias ah, meu. Lockout, aí <risos> Deu certo Daí os quatro chefes que a gente prometeu enfrentar hoje. Agora fica pendente só mais uma. Temos os tesouros aí, moedinhas pra caramba. Fica assim então pessoal. Aí, quatro chefes. Demonstração de alguns itens, a gente nem mostrou os outros porque sinceramente o vermelho é tão bom, tão bom. Os outros não tem nem graça perto. Assim, se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva no canal, dando de nossos vídeos a gente joga jogos indie, Detroit, Bones e Recomendações. Esse, pelo menos, até onde eu lembro era um jogo indie. deixa um comentário aí pra gente, a gente sempre gosta de estar lendo. E fica assim, até o próximo vídeo. Viva amizade!